O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso renovou a parceria com a Associação para o Desenvolvimento Social dos Municípios de Mato Grosso, que coordena as ações de incentivo à destinação ao Fundo para Infância e Adolescência. Com essa é, associação, a gente tem certeza de que o valor está sendo aplicado aqui. É uma instituição extremamente séria, de gente dedicada, competente, preocupada em fazer o bem. Então a gente só tem que estimular e manter essa parceria. E não é de hoje que muitos magistrados e servidores do TRT autorizam um desconto em folha de pagamento para destinar ao projeto. Nós já somos parceiros há cerca de 10 anos e o tribunal sempre que é possível fazer as contribuições para a evolução social de toda a coletividade, assim o faz com a maior boa vontade. Nossos servidores, nossos magistrados são muito imbuídos desse caráter altruísta de procurar beneficiar o próximo e essa associação que temos é uma oportunidade muito muito boa porque os valores que todos nós contribuímos, a gente sabe que tem uma destinação séria que é muito bem aproveitada e na nossa própria região. E depois esse valor é restituído nas nossas declarações de imposto de renda. Todo o dinheiro arrecadado é destinado para a formação profissional de menores e outros projetos sociais desenvolvidos nos municípios beneficiados, e nos municípios eles são aplicados nos projetos locais, tanto os governamentais ou não governamentais. Então geralmente o Conselho da Criança e Adolescente já tem esses projetos ali, já, já organizam todo esse sistema para que eles sejam aplicados diretamente a projetos que já são, já é, ocorrem nas cidades, nos municípios.